gravando aqui para o YouTube, é. a câmera aqui, outra aqui, é, pau três, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos gravando aqui perguntas e respostas para o YouTube do Batalha Central sobre a jornada do MC. Nesse mês aí nós tivemos a jornada do MC, um, curso, um mini curso online com cinco vídeos é, improvisando do zero ou melhorando o improviso, quem já improvisa E hoje nós vamos abrir vagas, são 50 vagas o primeiro curso online Primeiro jornada de MC online, seis semanas Estudando, treinando, todos os dias E as inscrições já estão abertas na verdade É só ir lá no consultor de rima Então é o seguinte, estamos fazendo esse vídeo aqui para fazer umas perguntas e respostas e depois falar um pouco do curso então vamos, vamos, vamos para vamos a primeira pergunta é uma, são 10 perguntas aí, comentários 100% RAP Mano, eu quero saber como se usa as 16 barras eu escuto isso o tempo todo mas não sei o que é e nem como fazer tem como me ensinar? <risos> é, então, as 16 barras é, significa a mesma coisa que 16 linhas, 16 versos Por que 16 barras? Porque geralmente é o um número de linhas ou versos que antecedem o um refrão Então você faz 16, 20, 24 barras, um refrão 24 barras, um refrão, ou 16, ou 20 Sempre é múltiplo, são múltiplos de 4 Vamos pensar que na poesia uma estrofe normal tem 4 linhas 4 barras, 4 versos, 4 uh, quatro vezes 4, né? então pode ser 4, 4, 8, 12, 16, mas o comum é 16 barras. E não tem segredo, é você fazer 16 linhas, só que tem uma, uma questão, são 16 linhas dentro de 16 compassos da música, então uh, quando a gente faz 16 barras são 16 versos, ou seja, 16 linhas escritas em 16 compassos. Então, pum, pá, por um, pum, pá. Isso aqui é um compasso. E acharam que ela estava derrotado Esse é um verso. Os dois juntos, uma linha. Você vai fazer 16 vezes isso. Ou seja o um número que for múltiplo de 4, 20, 24, antes do refrão. Qual a próxima pergunta? <risos> Felipe Brenner. Felipe Brenner fez duas perguntas aqui, mas eu vou ler a primeira e depois você lê a segunda. Tá. O que você acha do Dudu MC? Sim. Pra mim, ele é um dos serviços de batalha mais completos do Brasil em quesito de técnica, métrica, flow, conteúdo, referência, musicalidade e etc. Responde é a primeira pergunta. É pra eu responder essa primeira, né? Se você quiser. Tá. Ah, eu, eu vi algumas batalhas dele. Achei ele muito bom, incrível. É... Mano, não tem o que falar. Ele é bom. Tipo, ele é muito bom é esteticamente. A, a, a maneira como ele transforma o que ele tá pensando em arte é muito musical, é muito artístico, é muito bom. É, eu estive lá no Nacional, assim, ó. Eu tô falando, tô olhando aqui para baixo, eu estive lá no Nacional, cruzei com ele algumas poucas vezes e, e ele tava muito cogitado no Nacional, acho que isso atrapalhou ele. Ele acabou saindo na primeira fase na batalha contra o. Acho que tá indo, né? Foi contra o Neil, mas o Neil tava tipo, a noite era meio que dele aquele dia lá, ele tava muito bem. Mas eu acho ele muito bom, incrível. A outra pergunta dele: Além disso, o que você acha desses MCs pós-geração trap? Que acha que tem um flow bom em batalha, sendo que na verdade é o próprio beat que entrega com sonoridade melhor? Entendeu? Entendi. Ah, eu acho que quando você acha que você é bom, é porque você não tem boas referências do que é bom. Assim, se você tem boas referências do que é bom, você nunca vai se achar bom o suficiente. Porque você tá sempre descobrindo novas referências do que é bom. É... Então, se achar bom é o primeiro requisito para parar de melhorar. E.. Eu vi uma entrevista do Mano Brown. Que. Poxa, eu queria até achar essa entrevista pra pôr aí no meio do vídeo aí. Que ele fala assim: Eu tô vendo que os inteligentes são humildes, né? As pessoas que vêm aqui, elas falam as coisas com humildade, né? Humildade é saber é. Na verdade, a arrogância é humilhaça, né? Você se achar humilde não é você achar que você não é bom, você achar que você não sabe. Mas é você sempre duvidar do quão você é bom e do como você sabe. Isso faz com que você continue andando. Eu falei, pô, mas os inteligentes são humildes, né? E o Trap, a gente tá numa geração assim, o Trap ele veio, ele tem uma história tão profunda quanto o Rap, na verdade o Trap é um subgênero do Rap, só que nós estamos numa época que as pessoas valorizam a história das coisas e elas não querem saber de onde vem, elas só querem fazer. Então acho que os MCs que pensam da forma que ele me perguntou é reflexo disso, uma falta de. falta de autocrítica, falta de curiosidade histórica, falta de referência e referências. Aí quando tem referências, são referências para ser, serem referências para serem usadas em batalha, não são referências de vida, não são referências de estudo, são referências meramente para se colocar ali na batalha. Eles não tem interesse é tipo ostentar. Vou tentar que sabe. É isso que eu acho. Próxima pergunta, cachorrinho. Opa! Lucas E. É. Tenho dificuldade de entrar no ritmo às vezes e encaixar no beat. Qual as formas de treinamento eu poderia aderir? Acho que a questão do beat, encaixar no beat, uma coisa que eu. É, entendi esse ano, mas foi um conhecimento novo pra mim nesses três anos de consultor de rima, é que. se você for fazer uma rima, uma. uma uma barra, como a gente estava falando, né, que é um verso junto com o compasso Quadradinha Ela vai coincidir com a sílaba tônica da palavra Um, dois, três, daniel A sílaba mais forte acaba no quarto tempo Então, pra começar, eu recomendo que as pessoas escrevam, exercitem Se tem dificuldade com o ritmo, acabar a sílaba tônica no quarto tempo que é uma coisa natural. Um, dois, três, praticar. Um, dois, três, pratica. Você pode fazer isso num beat. Um, dois, três, prática. Isso é natural. Você, o seu corpo começa a, a entender o ritmo. Próxima pergunta é de uma pessoa de um lugar muito longe que sempre salvou o número. Ele é de 44. Pode me dar dicas de como melhorar? Meu primo disse que estou desafinado. Tem um canal aqui que é um cara que ele ensina a cantar, que eu já peguei, inclusive, algumas dicas lá pra cantar, pra gravar algumas coisas mais melódicas. Sacadas do Mauro. <risos> então, a afinação, ela tá completamente ligada à primeira percepção, né? Você precisa perceber o que é uma voz desafinada, fora da, da tonalidade, e o que é uma voz afinada. Dá uma passeada lá no Sacada do, do Mauro, quando Sim. a galera me pede dicas de coisa mais relacionada à música eu mando pro dicas do Mauro quando me pede dicas relacionadas à produção eu mando pro academia de beat eu me restrinjo a ficar na parte da do flow da levada da poesia da escrita da musicalidade da, da história negra em relação ao, ao hip hop ao rap e é isso aqui ó esses dois brindes aqui físico esse é físico mesmo para primeira compra no grupo com desconto e na primeira compra fora do grupo sem desconto é, é a, bi a bibliografia do Nelson triunfo do sertão hip hop é do Gilberto Shinaga esse brinde é ele que tá dando tá um dos entrevistados do meu conteúdo novo do consultor de rima ele é um grande jornalista um grande escritor cara ele me contou que ele foi uma das ele quase que foi a segunda criança do Brasil a gravar um, hip, um rap. Ele está escrevendo um terceiro livro agora. Pra quem não conhece, Nelson Triunfo, ele é o pai do hip hop no Brasil, considerado um dos pais do hip hop do Brasil. Com uma história, assim como os latinos americanos iam para Nova York e fomentaram o hip hop e a cena lá, muitos nordestinos vieram para São Paulo e fomentaram a cena aqui em São Paulo. Então, assim como a cena ah, hip hop é Paulista, é Pauli Standard, São Paulo, mas é uma cena repleta da construção dos nordestinos. Assim como ah, o hip hop é americano, mas é repleto da construção dos latinos também. Esse aqui ó, para primeira compra no grupo e esse aqui para primeira compra fora do grupo, do curso, tá, rapaziada? E outra coisa, além de ser mais barato do que o bônus, se o bônus fosse todo físico, né? O curso pode ser parcelado em 12 vezes. Mano, tá muito boi, cara. A hora que eu escrevi eu até falei, mano, não tô fazendo isso. Não, eu tô. Não tô fazendo isso. Você tá. Você não tá fazendo isso, se eu tô. Mano, vale a pena, o bagulho vai ser louco, louco, louco, tô ansioso. Quarta-feira a gente começa, 8 horas da noite.